Olá pessoal, aqui é o professor Flávio e hoje vamos resolver a quarta questão da playlist de energia cinética. Sem muita enrolação, vamos para o enunciado. Questão 4. Quando a velocidade escalar de um móvel de massa constante duplica sua energia cinética, letra A, reduz a um quarto do valor inicial, letra B, reduz pela metade letra C não se altera, letra D duplica, letra E quadruplica. Nessa questão, nós vamos analisar a fórmula da energia cinética para chegar na resposta correta. A fórmula da energia cinética é, energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Pela fórmula, conseguimos perceber a relação existente entre a energia cinética e a velocidade do móvel. Repara que a energia cinética é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. O que significa isso? Significa que se a velocidade do móvel aumenta, a energia cinética vai aumentar o quadrado da velocidade que aumentou. E no enunciado fala que a velocidade escalar duplica, sendo assim eu vou multiplicar a velocidade por 2. Mas repara, a velocidade não está ao quadrado? Sim, está. Então eu vou ter que elevar ao quadrado o valor que aumentou da velocidade, que no nosso caso é o 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Dessa forma, nós chegamos na conclusão que a energia cinética aumentou quatro vezes, ou seja, ela quadruplicou. Então, a alternativa correta é a letra E. Espero que vocês tenham entendido. Fica com Deus e até a próxima!